Olá, sejam bem-vindos a mais um Pen Responde. Eeeeeeee! Temos! Eeeee! Pen Responde especial depois de fazer 3-1 em cima do Porfúria, você é falou, Fofúria, você falou, né? Fofúria. Fatas. Mini Fúria. Mini Fúria. Tem mais algum? Furinha. Furinha fúria, fúria. Fúria, fúria pequena. <risos> Wiser, why, why did you give priority to Jax during the first few games? My coach gave me Jax. I think 50 games of Jax on training, how many do you think we won in Wakanda? Two. How many games? I think two is a lot. How many Jax games did you win in I feel like the matches have been very difficult for you as a jungler. Is this because of the enemy's team's wards? Wards? Yeah. What? Vocês falam sentinela no dia a dia? <risos> sentinela de visão. <risos> ah, porque os caras jogam me invadindo e depois eu pego os penanêns pra ele ficar nível 6, <risos> eu ficar é. nível 5. Ah, agora fala a é... verdade mesmo. Se o jogo foi difícil né, que o cara né, guardava, é chega no stage a gente tem 3 em lane scaling hum, e o carioca não tem o que fazer Aí a, a função do carioca é não deixar as lane morrer. ele vai no bot, hum. aí ele não deixa o bot morrer, ele dá abelha e vai no top ele E deixa você conta o nosso plano de draft cara? É fazer um draft ruim o plano? Perder três as três lanes? É. É, pega a caçadinha logo então Por que que pareceu difícil? Você, as suas partidas como jungler nesse playoff. Em é, alguns jogos eu tinha, tinha que dar um pouco mais de cover, porque a gente tinha lanes um pouquinho difíceis, mas que com o tempo ia escalar, né, então ia se pagar. E eu tive que abrir um pouco mão da minha vantagem pra dar vantagem pro resto do time. Então, acho que não foi nada tão discrepante. E alguns jogos eu joguei mal, porque acho que eu dei a própria vantagem pro cara, mas no geral foi isso. É, teve um jogo, eu não lembro com o Craft. É o Kong também, não, mano. O Kong é Farm Jungle, os caras. É, é, e é é, o Kong. É, o Kong aí, é um... teve um jogo que o Carioca limpou já, o pai ficou desesperado. Que você limpou a Jungle e foi direto o bot, ficar parado no mato pra ver. Cara, esse lugar. jogo foi triste, eu falei. Esse jogo tá tudo no todo mundo pedindo ah, cover. Menos de mundo que... mundo não. Aí e tipo, nessa... foi o primeiro game esse? É, eles pediram cover bot. Falei, poxa, não é tão bom pra mim, vocês precisam muito. Aí falaram Bem assim, logo. aí eu fui. Acho que foi segundo, <risos> aí eu tava indo pra jungle, aí ele falou que precisava de cover também. E o Sad You need Cover. Then I say. Aí eu falei, cara, não dá pra dar todo mundo, é muito difícil pra mim. Esse, esse meio tempo, Ué, o Kong não do vira dois? O Kong não do vira dois? Tempo, <risos> Manda um pro dia. Fazer um fone Manda um clone pro top e o Kong vai lá. Jinquedo. Was your MVP with Vex a revenge against what Envy's Vax did? <laughs> yeah. O Ginkedo jogou muito melhor de velho. Desde que a gente tomou a play do Envy, o Ginkedo não parou mais de pedir Vex, que ele falou que contra a Fury ele ia ganhar de Vex. Por Só pra isso, né? Sim. Meu plano de jogo, meu plano de vida depois daquela play foi, mano, agora eu vou jogar de Vex. Preciso da vingança, é, é o Sasuke. Me vingar disso, sim. A feio jogando. você ah, acha que foi mesmo? Mano, eu acho que ela precisa de uma situação boa, e é aquele jogo nosso específico eu acho que era é uma situação realmente boa pra ela, mas que nem se era ali First Pick Vex. É. Eu acho que é Scolash. Ah, tava gostosinho, você era o único dando mágico, é fez tá. full AP. eu acho que foi uma situaçãozinha boa mesmo pra Vex. Eu tava feliz de voltar a jogar de Vex aí, um dos monarcos que eu gosto. Do é você gosta de X-Wizer? Você só tem essa pergunta de Jack, então eu preciso te perguntar mais coisas. Ok, what do you think about gameplay? Gameplay. <laughs> After nerf. Não tenho ideia. Ah, ok, é um segredo. Eu não tenho. É um segredo. Trigo, três games e dois MVPs. Did you plan both comps with this intention of highlighting your play? Foi, não tem, tem que foi solado pelo rato, deu penta depois. É, Lembrando. ataque, <laughs> <meu laughs> <m2> eu, <laughs> eu roubei o, roubei MVP com, o penta. Não CBLO funciona assim. O MVP é quem, quem mata mais, mais boneco de uma vez só. Tipo, se alguém tivesse dado Quadra e, e não tivesse tido Penta. Alguém deu Quadra e o, o MVP aceita quem deu Quadra. É assim que funciona. Então eu dei Penta, roubei o MVP. Ah, tá, mas ia ser de quem aqui é de Twitch acho, foi acho que, de Twitch, que foi merecido. O que você de acha bem? que ia ser seu, Não, o Kaká jogou bem aquela fight, é ela fez a boa. Sim, ah, ela é, fez tipo, a boa uma fight. fight. Mas aquele jogo... Você acha que você Second, MVP? MVP? Second game. que o Sibir? Segunda guerra. Eu acho que sim. Eu acho que eu jogo melhor que o Sibir. Eu acho que sim. Eu também acho que eu joguei melhor que o Damage. Como você sentiu jogando playing four sem o Nautilus? Você se tornou Coringa? Porque os caras estavam abrindo ban de Nautilus. É, os caras estavam banindo Nautilus, banal. mas aí eu falei... Ah, meu plano nem era jogar com esse boneco, porque eu sabia que eles podiam banir já. Eu falei, ah, eles nem, nem vão deixar open. Tava tá todo mundo banindo. Aí depois começaram a banir Rakan. Até que se eu pegasse Notches eu ia perder. <risos> <risos> Ainda bem que eu não peguei. Era Notches contra Sevir. Ah, não dava, Não dava. Era muito ruim. Trigo, you did your first career Pentakill during um very importante playoff game. Did you how did you feel about that? Ah, no momento eu fiquei feliz. Tipo... Você visto? pediu pra deixar <risos> o Penta ou foi eu? Só... Ele, eu pedi, louco, Penta, Penta, Penta, Penta. Penta. ele pediu, eu nem sabia, eu nem vi que... Eu nem que sabia tinha que, que tava Penta. Eu já tinha visto o Triple, eu vi o resto louco, eu vi que eu tinha flash... Eu, eu achei que eu tinha já matado, já sai naquela fora. hora eu achei que eu tava matando os caras, tá ligado? Aí ele falou, da Penta, velho, que <risos> Tá maluco. Acho tipo, tava, tava difícil assim, ou a série, acho que o Penta foi, Senhora, foi bom pra dar animada assim em mim. Mas eu não sei, fiquei feliz também, esperei um penta, tá bom, mas acho que na hora eu fiquei mais feliz do que depois. Mas continuou difícil a série, né, porque o jogo de Aferas foi um scaling bruto ali, né, a gente teve que segurar o jogo. Sim, sim. nenhum foi fácil, né? Nenhum foi não, fácil. Não, nenhum foi fácil. fazendo uma pergunta pra mim, Caminho, Eu não fiz ainda. Eu fiz. Fez da né? Django, já é. chega. Dá um é. hard, fazer, você ficou então. com preguiça de responder aí. É. Tá bom, por que a escolha de Shinzal Pula. <risos> <risos> da segunda fase de Django ele dá o melhorzinho, tá ligado? Hum, hum. Tipo, ele é bom em League game, ele é bom em teamfight. Tinha ele Sim nesse jogo, eu acho, não? Tinha, mas ele Sim, tipo, o a gente joga que é melhor em teamfight do que ele Sim, tá ligado? Uhum. Lee Sim é mais específico. Uhum. Se eles tiverem alguns boneco lá, a gente pega ele Sim, tá ligado? Não Entendi. vou contar qual é. Entendi. <risos> Nem ele sabe. <risos> eu vou deitar esse Calma aí, tem cords did buy, mas. Você, does your team know that you the had series. cookie till the, the end game? At <laughs> what? <laughs> Why is it? There... What really? You had cookie. Vocês <laughs> não viram to que be... teve um jogo de Jax que durou 50 minutos e tinha um biscoitinho em vez de comprar? Quer isso é importante? I'm sorry. Do you keep a yellow trinket for? Mano, yeah, yeah, Tinha yellow. um cara que jogava Jax, ele sempre deixava o um Ward de atrás na lane pra para ele ter escape quando os caras iam aganhar ele. Ele só ele, não quando ele vai de Ele par. deixava ping na última <laughs> bush, por mas aí Porque usar ward pular é difícil, ele, ele deixava <laughs> lá. Deixava lá. Dinkero, in the last ping responder, you had commented that your individual performance was not so good. The MVP you won in this match did you boost your confidence? Yeah ver, um MVP, o MVP, MVP específico. <risos> <risos> Mas durante a semana de treino, já estava bem, bem mais confiante no meio individual, acho que eu estava conseguindo chamar mais, jogar melhor mesmo de dedo e de decisão, uhum. e também já tava conseguindo fazer mais pelo time, então, quando eu cheguei na série, eu já estava... Bem mais confiante. E a impressão que passou é que você estava bem confortável nessa série. O time todo estava bem confortável, veio de uma semana ótima de treinos. isso é <risos> Pior eu que Deus me falaram que a time... semana não tinha sido tão boa e eu fiquei mais confiante com isso. isso. É, porque a gente estava acostumado numa derrota, é. Já estamos acostumado a jogar na desvantagem. Podia não varíamos vir? Não era um problema. Eu acho que deu pra assistir, porque apesar dele ter ficado muito forte, Ele tipo, não foi tão impactante. As team Fights ele não era... não tinha muito o que ele fazer, tá ligado? Porque o boneco não permitia, ele tem que ficar esperando um reset. Mas, tipo, se a gente fightar bem, que eu acho que a gente fightou bem na série, é meio difícil ele pegar um reset, então ele não ajuda muito o time, não tem reset. E foi o que a gente jogou, tá ligado? E eu acho que eles também não pegaram bons campeões, assim, pra com jogar comigo. É. Eles tinham Vex, não? Vex é French. Viego, hoje em dia, é só, fungindo, só funciona com vocês, seja, Era era foi dele a gente sabia, só que a gente achou que não ia ajudar muito na teamfight, igual um combi, tá ligado? Engraçado essa percepção, porque o robô na bancada lá, depois do jogo dele, falou que os problemas que a gente teve na série foram por causa do Viego. Os jogos foram difíceis, em parte, por causa do Viego. Não concordo. É, então o é um robô que sabe, né? Chama ele pra ser coach aqui. <risos> Tô brincando. Mas isso é, uma, é um fenômeno que acontece, né? Quando uma pessoa com visibilidade fala uma coisa, ela automaticamente vira verdade nos olhos da comunidade, né? Então, Alguém. Isso acontece muito, né? Mais. Isso acontece bastante, velho. <risos> e as pessoas normalmente não sabem muito o que elas estão Agora falando, por mais que, que sejam famosas. Inver... Às vezes pessoas que nunca ganharam nada, inclusive. <risos> <risos> <risos> 5 13, <risos> o Viego. Só pra lembrar. Não, não... Também tem outros ban, mano. Os caras acham que não tá banindo nada, né? Que não tá banindo o handle. <risos> Tinha um monte de ban lá roubado pra banir. Essa tá série a gente. <risos> tipo, os jogos não foram tão clean, né? Nenhum jogo foi. Mas eu fiquei feliz. Por a gente voltar nos jogos que era, tipo, muito difícil, porque era um problema que a gente tava tendo, tá ligado? A gente teve uma discussão, pô, por que a gente não consegue voltar de um jogo? A gente voltou de 4. <risos> 3, 3. Pra provar que não, igual. Não, não consegui. Voltou de ter... 4. Ixi, louco! A gente tava ganhando, não. Acho que o último foi o mais tranquilo, sabe? Tá? mais tranquilo? Vou é porque falar. a gente tava na frente, só que Perdemos. aí... Perdemos, depois coisa. entregando. É, e sobrou pro Twitch. Cara, cara, ah, cara... É, tava o Ione. Tu não lembra não? Esses... O que veio da bot. Fechou debaixo da hum, torre. Gente... Fechei cara né? E NT atrás. E ele... Nossa, teve é. uma de Hong Kong também que você dava. Do Draven, né? E deu 1438 Não, vamos, vamos de dano. Vamos ele. colocar a comunicação. Você Saiu na escuta. Hora, Saiu sim. na escuta. Você escutou? Não. Eu tava falando desde a primeira kill, falando Vamos Baron, Baron, eu gritando, gritando Ficando louco, gritando Baron, Baron, Baron, Baron não, Baron, não. Baron, nada. o ele O Carioca Tinha que matar, chão, eu? Tinha vou... matar dois pro Sim, mas eu tava gritando Desde o primeiro, aí foi na Hell e eu falei Só essa kill e Baron, só essa kill e Baron A gente matou, pegou a kill, eu gritei Baron O Carioca, Draven, Draven, Draven Não deu é, um Kai 300 De gold pro Draven, um Kai 300 Eu bati tab e o cara tinha três itens Eu fiquei muito puto, eu fiquei muito é, o trade não faz sentido, velho. É, é. Nossa declara no jogo de 3. Fechou bastante coisa aquele jogo. Porque não, não ele bota tinha mais. Quantos stacks ele tinha? Muito cara, Ele <risos> deu 1138 de gold da passiva. Isso dá quantos stacks? Não sei, mas. What's still missing for us to reach our fullest potential? Almost ready. We're almost ready. Says so more quantistancy. Uh -huh. A gente nunca sei. chega Puta. a um ponto, tipo, todo mundo acha que tá certo e é isso. É por isso que o time não dá certo. Pois porque é, mano. time é esse que ninguém concorda? <risos> bom, expectativas pra Loud. Did you get that? Uhum. -huh. Nice. Sou o answer. Sou answer. Não! Sou o Mim, tô brincando. You go first. Cara, eu acho que a gente tá no caminho certo nos treinos. Hum. <risos> não, a gente foi na Manaus. Calma, oh, foi, é, foi bom. Fala de novo. Fala de novo. E acho que se a gente conseguir arrumar esses. Primeiramente, pra mim, o mais importante é parar de fazer umas plays sem necessidade. Ver os caras e querer ir pra cima dos caras só porque tá vendo eles na tela. Que questão pra mim? Não tem nada a ver, foi coincidência total. <risos> Se a gente continuar fightando bem, acho que a gente tá, fight, a gente tá, com, a gente tá focando bastante em fight nos treinos, a gente tá com uns conceitos que eu acho que ajudou bastante no jogo contra a Fúria. Se a gente manter isso aí, eu acho que a gente já vai vir com bastante vantagem pro jogo contra a Loud. Contra a Loud, acho que vai ser difícil. E a gente precisa estar empenhado em parar o matador. O que, que você não falou que você falou antes? A gente vai parar precis... das câmeras. Mano, a gente ser precisa ser parar o um matador. Não vai ser fácil. Quem é o matador? O MC. Ah. Tá. MC Brance. That night just care about my meu so. <laughs> Yeah. Ele <laughs> não liga de coisa. You need to know liga that Prana. for for next week there will be a lot of screening from from the fans. I think um... most of Mais den não? way more. Can you can you talk during team fights when they're screaming or does it I kind of struggles, right? Yeah, sometimes it's kind of hard. But like then you need to scream more. Yeah. Is sure. You communicating in Portuguese? They communicating in Portuguese? So you I have try to. to Yeah, <laughs> you're totally understood. The... So it's their fault. Ele ele vai visto muito bonitinho, porque muito feliz, cara, ele me deixou feliz dentro do jogo. A gente fala, a gente tava falando português e gaja no mid, tipo, a gente, ah, vamos engajar no mid aqui na próxima, não sei quê. Aí ele começou a subir ele, engage mid muito bom agora. Muito bem, então esse foi o pen responde dessa semana. Ah Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, comentem o que vocês acharam, ative o sininho, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima semana, se Deus quiser, com uma vitória. É, se a gente mas começa, tudo, a gente já tá na final. Mas né? tudo tá Nossa. Não, você dá tudo, certo? 50%. 70% der certo, a gente tá, ah, nem já certo. tá. Já tá tudo certo pra tá dar errado. É que depende tô... do que, que tá certo só. pra eles também, né? É, se eles tiver 80% de certo, tudo certo. Se nós tiver só 70%. Se o 80% de certo deles for mais certo que o nosso. Hum, tem a intensidade da certeza também. Tem intensidade tem mas é isso, galera. Foi mais de fã. Acho já acabou. Já acabou, né?